Fala galera, eu sou eu o sou Yuri Gaia, da Drone de Garagem E eu vou mostrar pra vocês hoje Como que vocês fazem pra trocar a lente da câmera do Phantom 3 Seja ele Advanced ou Professional, tá? É, pra, quem é, tem o, pra quem tem o Phantom 3 Sabe que a gente tem uma, uma lente Aqui em cima vou mostrar pra vocês Tá? Para quem não sabe que isso aqui é rosqueável, isso aqui é rosqueável, mas eu vou mostrar para vocês uma técnica para vocês tirarem isso aqui da, da lente. Geralmente quando você voa com o drone, você não tem muita experiência, ou até mesmo por alguma fatalidade você derruba o drone, cai e bate a câmera, você acaba trincando a tela. Tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para remover essa essa tela trincada, de uma forma bem simples, prática e legal. E vocês podem dar uma curtida aí no nosso canal, Drone de Garagem, seja no Facebook ou no YouTube. E vocês podem também estar comprando essa lente original que a gente tem para vender pelo Mercado Livre. Eu vou deixar o link e a página para vocês aí, tá? Então, sem mais delongas, vamos, vou mostrar para vocês como que faz para remover essa esse vidro trincado. Tá? O que acontece? Toda vez que você derruba a, a sua tela, ela pode trincar. E se não avariar sua câmera, ótimo. Tá? Então vou mostrar pra vocês como que troca essa, essa lente, que é simples. Pessoal, acontece em alguns casos que você não consegue remover essa lente aqui, porque ela está emperrada. Essa câmera ela é, feita, ela é feita de alumínio, alumínio anodizado. O que acontece? O alumínio ele tem uma oxidação que, que é terrível para, para rosca. Então às vezes você não consegue remover essa rosca só com a mão. Então eu vou mostrar para vocês como que faz para remover essa rosca aqui que está oxidada. Vocês tem que ter uma estação de retrabalho de solda. Vocês vão ligar mais ou menos em 350 graus e vocês vão botar uma vazão de ar na posição 5, é bem quente, tá? Então vocês vão posicionar na câmera de vocês, no caso se for uma câmera assim, vocês vão posicionar e vocês vão girando a câmera e aquecendo de forma lenta a parte da da sua câmera que a parte da lente porque? porque isso vai descolar a oxidação do alumínio cuidado para não derreter o plástico dentro da, da, da câmera, então você tem que fazer esse aquecimento de forma lenta se possível até diminuir a vazão do vento do ar aqui ó. diminuir para quatro vou colocar três e meio, está bem forte aqui no 5 então você aquece um pouquinho Sempre girando, daí você vai vendo. Se deixa aqui, a estação de trabalho, está quente, cuidado. Então você vai vendo, até que ele vai descolar a sua tela. Descolando a tela, lógico, você vai querer uma, uma você vai querer uma tela assim perfeita. Aqui dentro da sua tela, a gente tem o vidro, certo? E a gente tem uma borrachinha, que é a borrachinha de vedação. Essa borracha de vedação, muitas vezes, ela está colada. Então, com o próprio ar quente da estação de retrabalho, você coloca suave para que ela descole um pouco do vidro. Assim que ela descolar do vidro, você vai poder fazer a remoção dela com uma pinça específica para isso. Aqui, ó, ela vai sair com facilidade. Outro detalhe importante, o vidro... Ele é colado aqui. Então com calor você consegue descolar esse vidro. Esse vidro trincado. Já que você removeu da câmera, você pode aquecer mais aqui, ó. Pode até aumentar a vazão do ar. Até descolar completamente o. O vidro. Para que esse vidro saia, saia perfeito daí. Certo? O momento, é o momento que a gente corta o vídeo, não Agora, é hora o momento que a gente corta o vídeo, dá um... Né? Bom, pessoal, olha aí Aí é só você dar uma pressão E o vidro, ele descola Aquela cola que está aqui Ela tá bem quente, tá? Que o Eduardo aqui que está aqui filmando a gente Nossa contra-regras Bom, você segura a lente Com um pano que está quente E você puxa o, o vidro, e o vidro sai todo perfeito Do jeito que está agora Então é isso pessoal Depois que você faz a A remoção do vidro Você toma cuidado para remover o vidro que tem na lateral também Que ele fica coladinho na lateral aqui ó Uma pinça específica você tira todo o vidro. Tá aí a nossa. A nossa lente removida. Depois só você adquirir a nossa lente. Você coloca a nossa lente aqui de novo. Coloca a borrachinha. Depois de fazer isso. Você vem. E coloca aqui no nosso. Na nossa câmera. E boa filmagem para vocês. E a câmera de vocês já não vai ter mais aquele reflexo. aquela Aquela imagem de lente quebrada que vai ter na tela. Valeu galera, não esquece de curtir nosso canal, dá um like aí pra gente, aqui da Drone de Garagem, sucesso pra vocês, valeu!